Comentem abaixo aí o que vocês acharam da minha roupa que essa criação fashion maravilhosa que eu fiz. comentei abaixo o que vocês acharam, se vocês realmente gostaram dela, porque eu amei e aqui ela dá uma um marca cintura, né? Porque eu dei esse aqui, ó. Aí ele marca a cintura, porque se deixar aberto, não fica tão bonito. Aí eu fiz esse bracinho aqui, ó. Ficou lindo. E cá? Passa com o modelo de trás vindo pra frente Aí o nozinho tá pra trás Só que eu acho que ficou mais bonito assim Porque na verdade nem tentei na parte de trás eu Já fiz assim porque eu já achei que ficou assim eu Já deixei do jeito que ficou, Que foi o jeito que eu gostei Tivei um closet Para encerrar o vídeo Então, vocês precisam comentar bastante aí Olha, vocês apaixonada. Acho que eu vou até, quando eu me arrumava, tirar uma foto com ele assim, ó Vou postar porque eu achei que ficou muito lindo, cara Sério, eu amei, ó Bem fechosa Adorei, estou bafo, estou luxo Amei Então, eu postei, eu postei Eu gostei, por isso que eu gravei pra vocês E tô postando